Boa tarde, boa noite, bom dia, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um devocional de como aplicar a palavra escrita de Deus, a palavra Logos, em nossa vida para combatermos os dardos inflamados de Satanás. Os dardos inflamados de Satanás vêm em formas de pensamentos que nos colocam para baixo, então nós temos as ferramentas para fazermos face a este tipo de ataque de satanás, está na palavra de Deus, no livro de Romanos capítulo 10, no versículo 6 até o 8, é, diz assim, mas o, a palavra está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra que nós recebemos, que nós ouvimos de uma pregação, ela entra em nosso coração, ela é depositada em nosso coração. Nosso coração é a nossa consciência, é o nosso espírito, é o nosso pensamento, é o nosso espírito, é a nossa alma. Logo, a palavra é depositada ali. Nós precisamos agora pegar esta palavra depositada de Deus, depositada em nosso coração, e darmos voz. Temos que falar. Por isso diz aqui no livro de Romanos 10, versículo 6 até 8, a palavra ela está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Nós temos que tirar do coração e darmos, então, formas com a, a, a os nossos lábios, com a nossa língua, com a nossa boca. Como, por exemplo, alguém que está conduzir, está aí para o trabalho, alguém que está caminhar num parque, alguém que está a fazer algo, ou ouvir então a rádio, ou ler uma notícia no jornal, numa revista, e se depara com uma, uma notícia, se depara com um relatório negativo, dizendo que uma de, de, de cada cinco pessoas, uma vai ser vítima disso ou daquilo nos próximos anos. Isto segundo o relatório das Nações Unidas Ou do, da Organização Mundial da Saúde E isso é um, isto é um, um, um, um dardo inflamado de Satanás Sendo lançado para o, teu, para, o teu, para o teu coração, para o teu ouvido O que você deve fazer é pegar a palavra de Deus Escrita e, e, e cancelar esses dardos Como é que eu faço? Nós temos que falar, olha Nós temos que falar Olha, está escrito Que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não serei Atingido, isso não vai me atingir Isso não vai atingir a minha família Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque está escrito Certamente Ele, Deus Vai me livrar do laço do passarinheiro E da peste E da, e da, e da pestilência Perigosa, está no livro De Salmos 91, versículo 3 Nós temos que é, dar voz a palavra de Deus, falar-lhe acertamente que Deus vai me livrar de laços do passarinho, isso são armadilhas, se nós pegarmos isso, recebermos em nosso espírito e sairmos ali a compartilhar com os outros, com as outras pessoas, olha, eu vi hoje na rádio, li aí um relatório na revista ou no jornal, e olha, dizem que daqui a alguns anos, é, um de, de, de, de cada cinco pessoas, uma vai vai ser vítima ou vai, vai ter esse tipo de problema, é porque ela já acreditou, ela já aceitou isso. Nós não devemos espalhar esse tipo de notícia, nós não devemos aceitar isso no nosso coração, nós devemos combater isso com a palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E é assim que nós, cristãos, devemos agir diante destas situações. Se você fizer isso, estará a colocar um escudo de fé e liberando o poder ao declarar que, independentemente do que dizem os relatores do mundo, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, nos livrará de todas essas setas inflamadas do Satanás, que vem em forma de notícias, de mais notícias, notícias negativas. Fiquemos aqui hoje, este é o Devocional, espero que tenha abençoado, em nome de Jesus, amém.